Uma xícara de chá. Vamos complementar com esse outro tarot de ueite... Ares, o ponto de partida para suas dúvidas é tomar uma xícara de chá. Um, em outras palavras, compreender que certos porquês só vêm quando você está pronto para receber. Porque a consciência vem por meio da sensibilidade de captar os sinais e por meio da vivência. E o momento pede uma visão interna para que o leque se expanda e você possa começar de um jeito diferente. E que bom que você pode começar de novo após essa conexão interior de modo que você consiga lidar com as confusões que rolaram por ter se comunicado de uma forma e as pessoas terem interpretado de outra forma. Mas as coisas tendem a ir por outro rumo se você estiver atento aos detalhes. De forma calma, sem se deixar levar pelo que mostra o cenário. Porque os planos e projetos que você quer construir, investir ou dar início, e fica ali imaginando como vai ser, aqui mostra uma colaboração. Pessoas envolvidas, querendo te ajudar, e pode dar muito certo. Mas é preciso estar aberto a isso, tendo estrutura e foco para diminuir o ego e ir em busca do que você quer. Porque é como se você quisesse muito algo, mas está colocando as mágoas na frente. É como se você soubesse de forma clara o que é preciso fazer para obter esse algo, mas está evitando, tentando até fugir dessa situação por ego ferido. E é o momento de se voltar para dentro, até de forma estrategista, colocando na balança o que você quer e o preço que está disposto a realizar isso. Até porque. Você vai pagar o preço de qualquer jeito. Seja tendo o que você quer ou olhando para o que deu errado. Para o que te deixou mal. Para essa tristeza que cobre a sua felicidade. E o momento pede reflexão. Não dá mais para ficar com a porta entreaberta. Querendo abrir a porta mas, ao mesmo tempo, tentando fechá-la. Não dá mais para manter uma pose externa quando o interior está pedindo socorro. Porque essa situação externa, que envolve outras pessoas, mexe com o seu emocional e mental também. Porque você fica imaginando uma vida diferente, um roteiro novo, Nada a ver com esse que você está seguindo. Mas saiba que ainda há chance de mudar essa história. Basta você parar de olhar o que deu errado e observar o que ainda está ali disponível para você. Por mais que as águas estejam rolando, essa situação a cada dia fica mais presente em você. É como se fugir, sofrer em silêncio não fosse a solução. Analisa e se abra para o que você quer de verdade, sem se preocupar com o externo, com as aparências ou o que vão falar. Está na hora de colocar a sua felicidade em primeiro lugar. Bom, adapta para o seu momento, mas há algo pendente aqui que pode estar se repetindo ou chamando a sua atenção. Esteja atento aos sinais, tá bom? E vamos concluir com uma mensagem do oráculo. Aceitação, Ares. Reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da sua alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você, de se observar, de aceitar aquilo que você não consegue mudar internamente. Tá bom? Gratidão.